Bom dia pessoal, estamos aqui na VS Borracharia e vou fazer hoje uma explicaçãozinha aí, né, para o pessoal que acompanha a gente aí nas redes sociais aí no Facebook, no YouTube, né, que talvez não tenha né, visto todos os vídeos, né, nem todas as pessoas viram ainda. Né? No caso é o seguinte, a gente tem aqui, ó, a gente faz socorro porque a primeiro, depois eu vou mostrar. É, a gente faz socorro aqui na região de Apucarana, aqui no município de Apucarana, né? E em qualquer local que a pessoa tiver aí com problema no carro, na moto, certo? o pneu furado, a gente vai até lá e retira, faz o que tem que fazer, né? E depois a gente retorna lá e coloca no lugar de novo, ok? Você pode estar aí num, num hotel, qualquer lugar aí, deu um problema aí. Né? e não consegue sair ou na pista, na rodovia, em né? qualquer lugar aí, você não quer rodar para estragar o pneu, né? que claramente que estraga, né? cama de ar, né? você está com a moto aí sai andando, aí você vai moer a cama de ar, às vezes até o pneu, depende da distância que você está, no caso você liga para a gente, né? o número aqui é o 43984-769712, ok? Você vai falar na VS Borracharia. E a gente faz essas prestações de serviço aí, né? Que a gente vai lá no local e atende você onde você estiver. Ok? Aí eu vou mostrar agora pra vocês aqui. É o seguinte, ó. Aí a gente tem aqui, ó, essa moto, certo? Essa moto aqui é o seguinte. Ela tá preparada aqui com macaco, chave de roda. Ok? E qualquer lugar que você esteja lá, a gente vai chegar lá, vai retirar o pneu, seja carro, seja a moto, vai colocar aqui e trazer, fazer o procedimento que tem que fazer aí. E em seguida a gente retorna lá onde você tá, né? Você não precisa vir, né? Você vai ficar lá, certo? Normal, cuidando do seu, seu veículo aí. E a gente vai fazer o serviço e levar lá de volta e montar lá de novo para você. Ok, pessoal? Então é um videozinho meio simples aí, né, mas só para mostrar, né? Que a gente tem essa essa opção aí para poder atender as pessoas aí. Certo? A gente vai até o local, retira, coloca aqui nesse suporte, traz para cá, faz o procedimento, volta lá de novo, né? Recoloca no veículo lá e tá tudo certo para você seguir a sua viagem aí. OK? Agradecendo vocês aí que acompanham a gente no YouTube, no Facebook. Um abração a todos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ter o privilégio de ser atendido aqui pela gente, né? Da VS Borracharia. E o meu abraço a todos. Compartilhe aí. Taca o dedo no like aí, que isso ajuda a gente né? a aumentar as coisas que a gente pode fazer pelas pessoas né? e o atendimento melhorado. Beleza? Até a próxima vez aí, até o próximo vídeo aí, abração a todos, fiquem com Deus e até lá.